Vou dar uma olhada. Fique com a garota. Beleza. Corredores. Oh meu, tem que descer aqui, hein. Vamos apagar a luz. Só que daí eu não vejo nada, em jogo. Rapaziada, no escuro não vai ser muito engraçado não. Ó. Oh. Vamos fazer a coleta dos ah! itens verdes. Quer jogar? É jogo é jogo Já Eu não tô vendo nada, jogo Ok, é Street Fighter, tio Oh, louco O instalador instala O instalador quer instalar <risos> Sobe aqui, tio, sobe, sobe Se o Su Su Su instalador subir aqui, ele instalou, tio, Aí já era Ô, Joe, sai daí, Joe Ô, Joe Ô, Joe, pelo amor de Deus Nossa senhora, Joe ah, o jogo Rapaziada, é, será que o, o instalador sobe? Rapaziada, é, o cara tá vindo com as instalações oh, Desce Nossa, eu não tô vendo na Liga luz, tio! Liga Lúcia tá de boa Pera aí Rapaziada, é, vou ter que dar tiro nesses lock aqui O jogo Pegou, hein Ó, oh, instala nesse lock também, tio, manda Ó, oh, antivírus pro seu Windows Ô, oh, louco, cara, deu um turbo ali Ô, oh, jogo, peraí. aí oh, louco Rapaziada, vou ter que abrir a mochila, hein Aquele esqueminha Ó, oh, ainda pega um sorvete de baunilha Rapaziada, ainda bem que o Joe é rápido Um instalador Rapaziada, o cara tá querendo instalar, hein Rapaziada, como que era? Segura Ó, oh, abre a mochilinha, tá tranquilo, de boa Ó oh. No seu zóio, será que Rapaziada, instalamos, tá, instalamos, tá, deixa os Loki vir que a gente já vem com o deles. Eu tava zoando, aí ah, você vai apanhar, tio. Rapaziada, é, o cabernet tá o... melhor. Matar tiro, o caminho treinou, hein? Tá treinado, já tá treinado. Paz, que eu saiba não, pode descer. Oh meu Deus, rapaziada, foi calmo, tio. foi calmo, foi tranquilo. O jogo é simplesmente tranquilo. Beleza, pegando essas munições. É bom, ficou impressionado aqui. Ó, ó, ó, ó. Rapaziada, tem whey protein em barra. O caverninha nem gastou vida, pelo jeito. Colouco em jogo. Não tem como pegar essa barrinha cereal aqui pra nós, não. Tomar no café da manhã. O jogo tá pilantra, hein? Não tem. Tá cheio. Rapaziada, com esse mesmo orgulho de vencer a treta. Vamos simplesmente procurar um pouquinho mais itens. Porque esse jogo aqui você já viu. É, pilantra, tio. Os caras chegam com as atualizações de sistema aí. E eles querem logo fazer a desconfiguração do seu hard drive e tudo mais. E é tudo mais. Beleza, está limpo. Ó, ó, o cara tem, tem uma pistola aqui, tio. Fica esperto, hein. Vamos... Subir aqui, o a gente tinha ido direto no ponto Só que por motivos de locks, o seguindo Não conseguimos puxar essa paradinha aqui E aí? Passa aí. Oh, o, Joe, o Joe tá segurando a paradinha, você não quer passar não? RÁPIDO! Vai Tess, anda! Tá, espera. Como assim, espera mas espera é, o, o Jones é, é sujeito patola, hein? tá bem oh, meu Deus do céu Esse whey proteína aí que ele tá tomando ó oh, altamente musculoso ele tá rolando mais aqui hein ó oh. viu ó oh, papel do Vaticano estamos bem uhum. tesourinha durepox fita crepe Tá cheio de barra de cereal aqui. O cavalinho não tá conseguindo pegar, hein? Beleza. Porra. Como é que é? O que tá rolando aqui embaixo? Descendo. Vamos à obra. Pá, de ponta? Como que desce aí? Quem que vai na frente? Vamos, vou ter que ir na frente mesmo em jogo. Vamos passar por aqui. Toma cuidado. Tá muito silêncio essa parada? Se inscreve aí, tio! Ó, oh, tá falando dos corvos. pra onde que a gente desce? Rapaziada, é, compartimento. Eu oculto. Quando a gente voltar, pode descansar um pouco. <risos> Você quer descansar? Oh, meu Deus. Ah, é você que sempre fala em dar um tempo. E você sempre me corta. Bom, dessa vez não. Eu só acredito vendo. Pois é, tá rodando um maninho aqui? Ó, oh, me parece que ele está com sintomas de estar virando um esqueleto. Ou seja, sintomas muito graves de estar morto. Com esse mesmo sintoma já anotado no nosso caderno de sobrevivência. Vamos tomar um, um banhozinho aqui, porque o cara tá sujo, tá sujo, tá beleza. Vamos subir a parada aqui. O Titanic tá, tá afundando, hein. Vamos sair fora. Oliver L L L L Olha ele, o Titanic enterrada, rapaziada, tá, tá com sintoma de querer cair, hein. Vamos dar a volta Por aqui, ó. Laga de frescura, e sai derrapando. Tess, Fazia... aqui embaixo. Oh, já, o Caverninho já viu um ali? Vamos, vamos com calma, que aqui é shopping center. De tá, tá com cara de que tem Locke fazendo compra aqui. Hein? Olha a manga dele. Vagalume. É. Eles não estão bem nem dentro nem fora da cidade. Fazia, Espero ela, que olha tenha ele. alguém vivo no local de encontro. Vai ficar tudo bem. Beleza, coquetel Molofloves? Agora temos a habilidade. Use os Molofloves para matar diversos inimigos de uma vez. Um inimigo em chamas pode até pôr fogo em outros. Atire o Moloflovis com L2 para acertar inimigos atrás de coberturas. Tenha cuidado com seus suprimentos. Molofloves exigem os mesmos ingredientes que os kits médicos. A... O jogo, peraí. Deixa... Vamos com esperto esperta, hein? Ó... Oh. Tá rolando uma cartinha aqui, hein? D-D... De, de... Oh, peraí, peraí. É uma cartinha mesmo? Vamos ver a cartinha desse loco aqui. Quem tá com cara de que tá precisando ser lido, hein? Ó, dos vagalumes. Reunião com a segunda equipe dos vagalumes no prédio do congresso. Garota 1,60, e 14 anos, ruiva. São pessoas tá, estão falando paredeia, da Ellie, hein? Ó. Viu? Não são nossos caras. Eles estão atrás da L. Por onde a gente passa o negócio? Tá tudo bloqueado aqui? De Deve ser aqui, hein? Isso aqui tá bloqueado. Ó, oh, ó. Oh, escadarias. Tiazinha está procurando. Oh meu Deus, tem uma entrada gigante aqui. Ali, tá vendo? Merda! Ah. Estava escorreçando. Joel, vai na frente, eu cuido da retaguarda. Ellie, não importa o que aconteça. Sete de perto dele. Fica atento. Ah, Beleza. Rapaziada. Pro, oh, oh, oh, os instaladores conseguem ouvi-lo quando você está agachado? É o quê? O oh, jogo pilantra. Mova L de leve para se mover em silêncio. Se você for ouvido, pare, espere Até que seja seguro o andar Rapaziada, o jogo é pilantra Não adianta mover agachado Não é igual os leakers não Você pode passar de boa, tio Agacha, luzinha na cara dele Rapaziada, temos duas faquinhas As faquinhas matam esses lock Ó, tem como instalar nos instaladores Você coloca o antivírus ali No Windows dele Aí já era Tem que ficar esperto, tem uns lock que enxerguem só os instaladores que é seco. Ó oh. Beleza, tem, tem outro lock aqui, hein Peraí, peraí, jogo Tem, tem outro lock aqui Ó oh. Rapaz, essa parte tá altamente cabulosa Porque esse jogo é escuridão total, tio Peraí, jogo, peraí Sa Sai do meio do caminho Ó oh. Então, tem que mover bem devagar. E tem que ficar esperto com diversos tipos de lock. Rapaziada, as vidas tá sempre ali, mas. Ó, vou pegar o pau aqui pra dar pra nos lock, caso necessitamos hein? Ó. Ó, tá rolando, tá rolando uma grana aqui, hein? Ó. Tem nada aí, jogo? <risos> Alguém okay, disse que não, hein? Ó, tem até uma. o jogo, peraí. Tem até uma cartinha? Bilhete do Derry. O Derek da livraria está deixando a gente usar o cofre quando você fechar hoje à noite. Coloca minhas coisas lá. 34378. 34378. Vamos ficar ligados que a gente vai achar esse cofre aí, hein? Vamos procurar bem. 34378. Vamos... Temos o documento aqui. Tranquilo. vamos bem devagar. O problema é que tem os locks. Que consegue nos ver por causa da luz Ó, aquele ali consegue ver Então a gente vai ter que apagar a luz rapidão Ó, a gente ma mata aquele loco por trás Tem que ser bem lento Na moral, tchau Ela tá aqui, comendo comer uns comer uns hot dogs <risos> <risos> Esses daí que você compra na promoção Aquelas calabresas da semana passada que os caras deixaram. Assim, ah, é aí fica de barriga no canto Tem que botar ele pra dormir que já, já passa Essa dor no momento Tranquilo Rapaziada, tá rolando uns armarinhos aqui. Vamos vamo abrir e ver qual é que é. Ó, se um deles, deles nos vê, já ferrou, tio. É sim. Tem a lajotinha do amor, só que a gente já tem garrafa. Tem um instalador bento ali. Tá rolando um item aqui. Vamos continuar por esse caminho aqui. Ó. Na moral, essa parte tem que ser na moral tio. na cautela, na tranquilidade Pula Beleza Rapaziada. O que? aí, jogo Oh, meu Deus, calma aí, jogo Eu Tô andando devagar, hein tem, tem que andar na cautela máxima brioco chega, tá bicando aqui Calma, jogo, calma ó oh, Deve ser o cofre, hein V vamos abrir aqui a... A gaveta do amor. O jogo, calma aí. Rapaziada, é sorte que a Loki está com sintomas de estar com dor de barriga, hein. Beleza, voltamos para dormir. 3, 43, 7, 8? Parada assim. Ô, meu, tá verde já? 50... Nossa senhora, hein, jogo? Beleza, pegamos 50. Cinco... Oh, nossa, a Tia Z tá dando uns um Mortal Carpado aqui, hein? Vamos com calma. Beleza. Ó, oh, ó, oh, tá rolando a um Tesourex. VAP no bolso. Ó, oh, tá cheio. A gente pode usar os suprimentos. Vamos fazer o quê? Pô, dá pra fazer um monoflogs? Rápido. Não, vamos fazer um, um kit médico. Oh, agora a gente tem três, na moral. Agora pode pegar outra ele well, calma. Não apavore. V vamos de boa que a gente tá cheio de suprimentos aqui. Ó, oh, é aquela porta ali, hein. Será que tem como passar aqui na amizade? Será que ele vai encostar? Rapaziada, eu vou passar aqui na moral. Será que tem mais Loki aqui? Por aqui. Estamos quase fora. Vamos. Vamos. Tem mais instalador bento, hein Beleza, como que a gente faz pra passar esse lock? Se eu matar ele com a faquinha O caverninha vai acabar perdendo o item O ele <risos> Ele chega derrapando a frente no cara. Rapaz, vamos ter que perder o item mesmo Ó. Ó, agora a gente tem zero faquinha, tio Já era, acho que a faquinha é o único Item, tirando as armas Que mata ele, não tem como enforcar porque os instaladores são do mal, hein? Eles vão sair fora dessa parte aqui? Sobe logo essa escada, tio. jogo, escada nesse jogo não é muito bem-vindo. Ô, tiazinha, você sempre tá na frente da escada, né? Pera aí, tio. Deixa eu sair daqui antes que eu essa tia. Ô, oh, meu, ela cair primeiro. Vai, ele. Sobe lá. Ei. Hey. Pode ver, eu quero sair desse local aqui pelo Deus. Beleza. Puxa. Minha nossa! Conseguimos mesmo! Todo mundo ok? Sim. Vamos lá. Vocês são muito bons nisso. Isso se chama Trio. sorte. E isso vai acabar. Rapaziada, esse mano Joe ele é meio pessimista, hein? Não curto ah. não, hein? Trabalho, a gente tem que butinar todo mundo e é, é, o, é o que tem, mesmo com as condições hardcore, sim. Tranquilo. Local altamente daora. Ah... O testes, cadê? O congresso fica pra esse lado. Beleza, vamos rampar o caminhão, então? Passamos pelo caminhão. Vamos ver o que aí. achamos. Pera, pera aí, que tá rolando drogado aqui, hein? Ó. Nossa, vamos ficar espertos. Vamos botar isso pra dormir? Hora do sono. Beleza. O, o bom é que não tem instalador, tio. Esses caras que a gente arrebenta eles na mutinada, Caso o caverninha pise muito forte. Dormiu imobilização jamaicana. Tranquilão, falta só mais um aqui. Ó, ó. <risos> peraí, jogo. <risos> peraí, vamo, vamo ligar, Vamos ligar. negócio sinistro. Tem mais dentes por aqui então. Temos que ir. Oh, agora a gente jumpa antes de jampar Vamos dar um look aqui no, no estabelecimento dos Lock. Ó, oh, o que, que eu disse, ó, oh, gavetinha do amor Aí, ó Os caras guardam as fitas isolantes, tipo, as tesourinhas bentas e tudo mais Beleza Como já fizemos a limpa na casinha profissional dos maninhos Vamos pular caminhão Subam Tem uma coisa no seu sapato Oh! Vai é hein? baracinho, okay. como então vamos sair desse lugar? Vamos pois é, local Sala do Amor, hein? Curto, curto, ó Ó, tem como fazer armas Use peças encontradas para melhorar suas armas em Bom, uma bancada acredita nisso. Antes de cair lá pra dentro Ó, Pílula do Amor Rapaziada, é, tem como já usar essa pílula do amor para aumentar, Não. ó, distância correndo, do, do modo de escuta, tem como aumentar sabe, a vida, a velocidade eu de montagem, que é o menos necessário. Rapaziada, é, será que a gente junta mais 25? Enfim. Vamos continuar na moral, v vamos juntar mais para fazer mais vida, hein. Estava ó. com a Arlene, quando foi mordido Não, eu fui pedir ajuda a ela depois. Paz, ele tava uma historinha aqui bem no momento peraí que eu tô interessado Como é que é o negócio? Espero que ela esteja bem Ela vai ficar bem o Caverninha vai ter que assistir o vídeo depois, hein Porque ela tava contando como que ela foi mordida, hein Vamos ficar esperto, hein, Caverninha Tranquilo Parece que foi um bicho que tava no corredor como esses daqui Que a mordeu Assim como os outros locks morderam É, tá bom Beleza Temos essa arma aqui que é boa Ó, oh, coldress de arma. Que que acontece? Uma segunda pistola. O caverninha precisa do nível 1, que ele não tem. E 75 peças. Beleza, que daí dá pra deixar a arma já fora da bolsa. Velocidade de carregamento, capacidade de carregar. Frequência de tiro. Fazer a capacidade. Tem muito pouco de capacidade. Pela ódio. Tranquilão. A outra aqui tem. Velocidade de Recarregar e Frequência de Tiro Pode eu curti mais essa... essa pessoalinha aqui Vou aqui, Pala Mais Velocidade de Recarregar Vamos aumentar a Frequência de Tiro isso aqui Ação! Nós temos 30 peças ainda Vamos usar, vai, vai É o que tem Bica pra dentro Beleza, deu certinho Mais uma pra velocidade de tiro isso aqui Bagunça! Temos zero, gastamos tudo Beleza, com o Joe já Equipado e profissionalizado Vamos continuar, porque tá ficando embaçado Então eu vou derrapar até... Precisa, Achei uma munição na salinha É hora da colheita, hora da colheita Feliz Bica essa portinha Ó oh. Tá cheio de atributos escolares aqui dentro dessa parada, hein? Altas gavetas e tudo mais. É, eu abri tantas portas que eu nem sei mais onde que eu tô. Esse aqui já parece do mal. Ou não? Acho que eu dei a volta. É, o deu a volta. Só pra ter certeza que a gente pegou tudo. Pois a gente veio da garagem aqui. Pois é, é isso mesmo. Tranquilo, agora a gente tem certeza certeza de que pode sair fora. Ué, vamos subir. Peraí. Ó. Cabernet meio pro lado errado, hein? Merda! Desculpa! Desculpa! Ô, louco. Fui eu. Ah, rapaz, tem uma parada yes. secreta aqui, hein? Desculpa! Vamos, fica perto de mim! Cordão Bento número 2! Me dê babai! Ah, ah. Pegamos um pingentão, hein? Rapaziada, os clickers, ou seja, os instaladores nesse jogo, <risos> eles são cegos, mas a gente também é cego, tipo, eu não vejo nada. <risos> vamos ficar espertos que apagou a lanterna, ó. Não dá é pra ver nada em jogo, pelo amor de Deus, hein. O que é eu esse perdi lugar? Perdi, é um museu antigo. Algumas coisas têm centenas de anos. Sério? Uau! Tranquilo. item, Tesourão do amor. Rapaziada, é, vamos fazer uns tesourão aqui. Acabei altamente curte esse tesourão, hein? Tem que ter os no bolso pra matar os clickers. Beleza. Ah, merda. E aí, tem mais lock? Pera aí, jogo. Ó, o, os locks. Tem lock que enxerga, hein? Vamos ficar esperto Tem como abrir a porta aí, na moral? Não tem, não. A gente veio do derrapamento aqui de baixo. Então, tem, tem uma passagem aqui em jogo. Ó, ó. Já agacha aqui. Tem um lock aqui. Rapaziada, é, ó. Napoleão na parte, hein. Chegou a ficar cristalizado do local. Olha a cabeça. Vai, vai, vai. Vivo! Eu vou dar uma volta! Que que está aqui? Desce! Oh meu Deus do céu! Rapaziada, tá, tá rolando os instaladores aqui? O que, que acontece? Acho que abriu uma passagem diferente aqui, foi pra direita mesmo, foi pra cá. Não. Nada de passagem, acho que a gente vai ter que voltar. Vamos ver o que, que deu, tio. Ó, oh, olha ali. Desce. Vamos bem de boa que o caverninha tá solo, tio. Tá solo. Olha, uma, fa uma faquinha já foi pro saco. Demora pra fazer as faquinhas e é super rápido pra usar. tio oh, Ô, jogo pilantra. Peraí, tá rolando mais, hein. Ó, oh, é tudo clickerson, hein? Tem que ir pra esquerda ali. Algum local pra esquerda. Rapaziada, é, agora eu não sei se eu mato aquele Loki ali. Porque se ele pegar, é benção, tio. É benção. É, Rapaziada, vamos nesse movimento aqui. Rapaziada, vou pegar a garrafinha aqui. <risos> eu não tô com medo, tio. Eu tô, eu tô, eu tô de boa. Tô na moral. Au. Beleza, rapazes, chegamos no refeitório aqui Vamos aproveitar que pegar um chocolatinho Aproveitar que os loki não tá vendo, ó Ô oh, meu Deus, chocomilk ah. O Cavani comer um chocolatinho desses daqui? Vamos ficar esperto em jogo Pensa na, na máquina aqui, com certeza é, pra onde que tem que mesmo? Eu não sei Acho que vou ter que, ma vou ter que matar os loki, hein Ô cadeira, tem como? É essa porta aqui, ó Ó Oh meu, vamos usar a faca. Pois é, temos zero faca. Vamos fazer mais umas. Ou oh, menos não tem. Ah, tem que fazer uma faca pra matar aquele Loki ali, hein? Com certeza. Senão, ó. As... Oh, meu Deus, só no tiro. Beleza, estamos quase chegando a 50% proteína. Para aumentar a vida do Mano Joe. Ó, oh, ó, oh, papel bento, tem altas munição. É tudo nosso. Acho que é isso, hein? Você viu que a faca é altamente importante no game. É sim. Vamos pegar o tijolinho aqui. O louco o jogo. Ô louco. Acho que a Veninha pisou bem forte, hein? Beleza. Agora, agora acho que dá pra passar. tem, tem que andar devagar, tio. Acho que essa porta aqui, hein? Estou calmo Beleza O caverninha só sobe... vai <risos> Peraí que Eu acho que o caverninha Tá na hora de trocar a fraldinha tá, tá ficando cheia aqui Mas, mas pelo menos Já dá para Dá pra andar tranquilo agora Eu acho Beleza Vamos sair fora dessa, dessa zona do amor aqui Oh meu Deus do céu hein? Rapaz, tá rolando treta Tá rolando treta Ó Abre de ouro Como é que é o negócio? Peraí, peraí. Vou na, vou na moral, vamos namorar, vamos forcar o lock Peraí, peraí, jogo. E aí? Tem mais? Abriu a jaca, hein? Eu tô bem. Gente, entrei aqui! A garota. Negócio? Não! Peraí, jogo. paulada, tio. É paulada. paulada é esses é um lock tio. Vai, quebra. Quebra o olho. Ô, tiozinho. Peraí, peraí, jogo. Liga essa lanterna. Peraí, tio, peraí. Oh, vai carregar agora, Joe? Fumeu. Rapaziada deu uma benção. mas esse jogo é Street Fighter. Tem mais loco aqui. Aqui. Deixa eu só carregar isso aqui. Nossa, nocautinho. O cara caiu igual uma barata velha né? no chão. Onde? Aí cai, cai dois locos. tá dando soco, tio Ai, dá uma benção. Oh, tá. Rapaziada, be beijou a mesa foi por pouco. Rapaziada, vou, vamos encher o rim dele aqui Rapaziada, o golpe beija a mesa tem, O caverninho tem que ter, praticar mais esse beija mesa. mesa Você fragou? Vap, a cabecinha na mesa Sintomas de ter a jaca aberta Beleza